Hoje a gente vai responder as perguntas que foram feitas na fanpage do canal, confere o vídeo! lá no page do canal, pedindo pra vocês aí, com que enviarem perguntas pra mim e pra Manu. Pra quem faz parte da Casa Monstro, pode perguntar antes de todo mundo. Então, se você do outro lado ainda não conhece, nós temos um grupo fechado lá no Face. A gente pode ser e fazer o que a gente vem entender, onde geralmente eu posto tudo antecipado pro pessoal de lá. Então, se você quer saber de tudo antecipado, vai lá pro grupo chamado a Casa Monstro. Tem link aqui embaixo na descrição do vídeo, pra quem não consegue achar o grupo, porque é meio perdido no mundo. Então é isso aí. Primeira pergunta é do Georgeton Júnior. Quantos anos vocês têm? Mostra o seu celular. Beijos e abraços e vários emotions. Bom. Eu achei uma pergunta bem ofensiva, porque a situação que eu me encontro é bem crítica. O meu celular verdadeiro não. Tá, ele caiu, quebrou, ele foi pro e nunca mais voltou. E agora eu tô com esse celular bizarríssimo. bizarríssimo. bizarríssimo. Não sei se dá pra ver, mas deu. Um eu perdi a capinha na Na balada, balada. a gente saindo. Agora a gente gruda com um durex pra segurar a bateria. a bateria. Bom, eu tô com um celular novo agora. Eu tô com um iPhone 5S. Eu sou rica! Eu sou rica! Mas porque eu passei por cima do meu celular. Ou seja, eu atropelei o meu celular da última vez que eu fui pra balada também. Então foi o caos dos celulares. Não sei quem é mais burra, a que derruba o celular na balada ou a é que passa com o carro em cima do próprio celular. Eu, eu acho que o carro em cima do celular. Então, gente, eu falei pra vocês é a minha idade no 50 fatos sobre mim. Se você quer saber, corre lá ver o vídeo. Eu tenho 19 anos, vou fazer 20 esse ano. Então é isso aí, falou, mandei um presente. Wanderson Cassiano. Otávio e Emanuela, como as pessoas reagem ao ver vocês dois de cabelo azul? Olhares, elogios, críticas, acham estranho, enfim, RS. Conto, manda beijos, beijos, beijos. Wanderson é, Cassiano. Bom. Geralmente as pessoas falam, assim, nossa, que amorito, eu falando nossa, tá desbotado. Geralmente as pessoas me olham e, tipo, elas ficam meio sem reação Porque menina eu acho que é até mais comum ter cabelo colorido Aliás, as pessoas olham pra ela e acham que ela é a assim, é muito engraçado Quando eu pintei do azul mais escuro E não. quando a gente chega junto no mesmo lugar é muito legal que as pessoas ficam, tipo, olhando os dois de cabelo igual As pessoas comentam, assim, perguntam se é irmão, essas coisas Mas nem um olhar muito esquisito A menos que a gente esteja indo, sei lá, passando na frente de uma igreja, assim as pessoas meio que olham com uma cara, tipo... Aí é gente pensa, porque de resto acho que tá normal nada muito estranho. A Camila Mello perguntou... Manu, o Otávio é muito chato. Nada como opinião de irmão. Realmente, nada como opinião de irmão. Acho que define a expressão, né? Sabe aquela coisa... As coisas têm limites? Não existe. Não existe. Eu não tem limites. É, uma, é... Às vezes é difícil, mas a gente cuida com carinho. A convive. Batistel, vocês já pensaram em morar em algum outro país? Qual? Eu pensei em morar no Japão, eu pensei em morar nos Estados Unidos Eu pensei em morar na Irlanda, eu pensei em morar em tantos lugares que eu já me perdi Mas no final das contas eu acabo por aqui porque eu tenho jeito pra lugar nenhum Faço a resposta dele. <risos> Lucas Gabriel, e as namoradinhas? Sim que namoradinhas? Gabriel vai é um GSVA Oi! Oi Oi Oi. Juan Hashiro, que eu falei o nome dele errado em um vídeo quando eu fui mostrar uns negócios dele. Qual dos dois começa a treta? Todo irmão tem um que puxa a treta. Ah, Ai, quem? A Libriana, né? A Virginia, é sempre a correta, mas ela fica quietinha. Eu sou, tipo, mais treteiro, assim. Eu não gosto muito de ver as coisas erradas, eu não gosto muito de ver as coisas fora do que eu programei. Então, geralmente, eu começo a treta, assim. Juan Ribeiro, qual super-herói ou vilão que vocês mais gostam? Meu vilão favorito... Seria a Malévola. E meu super-herói favorito é o Capitão América. Ah, eu não tenho? Mas eu acho, tipo, a Jimber legal. Não sei se era é super-herói, mas todos. Não posso opinar. Não posso <risos> opinar sobre isso. Beto Faiva. Qual de vocês é o mais detalhista e vaidoso? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho, eu que... acho que é 50%. 50%. Não, acho que já passou os 50%. O negócio aqui é, é nível hard assim, dos dois. Não acho que é igual. Eu é. acho que 1%, sabe aquele 1%? É pra ele. É, eu acho que talvez eu seja mais detalhista Aquele vir. 1% Porque vai pra ele. É. Maísa Matoso, quem implica mais? Acho que ninguém. <risos> Quando a gente briga, a gente briga, assim. Tipo, não, não tem mais termo, assim. É. é.